Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que a diversidade de emagrecer também tem outras formas de emagrecer que... Como por exemplo, fazer exercícios físicos. Fazer exercícios físicos também é uma forma de emagrecer, só que... Como vou dizer assim... Uh, por exemplo, a pessoa corre, perde 1 um quilo, mas como o problema de, ela, de aumentar o skill do seu corpo é alimentação, ela faz exercícios físicos, perde 1 um quilo, come e ganha mais 2 quilos. Aí a pessoa diz: Ah, eu não estou perdendo o do seu corpo. Por quê? Quando ela faz exercícios físicos, ela está emagrecendo, mas a culpada é a alimentação. Por isso que. Tem que fazer dieta, por isso que a dieta existe.